Olá amigos, muito bom dia a todos. Quinta-feira, hoje dia 22 de abril de 2021 e o AgroLink News já está no ar. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos atualizar as informações sobre o mercado brasileiro da cana. Também vamos falar sobre a produção de hortaliças no estado de Minas Gerais. Ainda, ao longo do programa, vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira, atualizar os indicadores econômicos e também vamos trazer os destaques do portal AgroLink. Em agrolink.com.br você confere diariamente as principais notícias que movimentam o setor do agronegócio. Na economia, o Brasil importou menos alho neste trimestre. As compras para o exterior caíram mais de 22% na comparação com o mesmo período do ano passado. Na política agrícola, o governo federal projeta investir até 3 trilhões de reais para o setor energético. E a previsão é de que os recursos sejam injetados a partir de 2030. Além disso, o uso de biomoléculas estão melhorando o estresse hídrico da soja, e a solução já está aqui no mercado nacional. O AgroLink destaca ainda que o Brasil pode alcançar o título único em vinhos tropicais e o Vale do São Francisco terá sua primeira indicação de procedência de vinhos tropicais do mundo. Na região do Cerrado, o boi safrinha aumenta os lucros dos produtores. A criação é caracterizada pelo aproveitamento de áreas de agricultura para pasto. No exterior, as novas regras da União Europeia vão beneficiar a produção de amendoim aqui do Brasil. As normas para importação vão reduzir os controles sobre o produto nacional. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. E falando sobre a cultura da cana, as exportações elas devem seguir aquecidas para o próximo ano. Os detalhes chegam agora com Aline Merladete. Bom dia, Aline! Bom dia, Lucas. A Conab divulgou uma nova análise das condições de mercado para a cana-de-açúcar na safra 2021-2022 e apontou que o cenário externo apresenta estabilidade quando comparado ao período anterior. Se no início da pandemia a desvalorização do petróleo influenciou na queda dos preços internacionais em relação ao mês de março e abril de 2020, os meses seguintes foram marcados pela recuperação das cotações, em razão da limitação dos estoques globais da safra 2020-2021. Segundo a análise, a perspectiva é que as exportações continuem aquecidas, o que deve dar suporte aos preços internos. A atual safra foi encerrada no último mês de março, tendo entre seus principais destaques a exportação recorde de açúcar, no cenário da taxa de câmbio elevada no Brasil e preços internacionais atrativos. Portanto, Rivas, as exportações de cana devem seguir aquecidas. Uma boa notícia para o setor, Lucas. Obrigado pela participação. Boa informação vinda do segmento da cana aqui no Brasil. Agora vamos falar sobre a produção de hortaliças no estado de Minas Gerais. O estado mineiro ele vem encontrando dificuldades para expandir a produção deste setor. E para falarmos mais sobre esses entraves, eu converso agora com o pesquisador da Embrapa Hortaliças, Carlos Eduardo Pacheco. Obrigado pela entrevista. Pacheco, inicialmente, o que está prejudicando na prática a produção de hortaliças em Minas Gerais? As áreas de produção de hortaliças normalmente são utilizadas muito intensamente, sem muitas vezes um descanso adequado para o solo ou uh, que práticas conservacionistas como a rotação de culturas ou mesmo o uso da cobertura do solo sejam utilizados adequadamente. Uh, nesse cenário se tem uma degradação tanto física por meio da erosão né, do solo, uh, quanto química por meio da, da redução do, da fertilidade do solo, mas também uma degradação biológica, né, à medida que que a biodiversidade do solo se reduz, esse solo se torna mais propenso à ocorrência de doenças. Outra questão importante que tem aparecido já há algum tempo, mas que vem se intensificando atualmente, é a questão hídrica. Diversas regiões têm observado restrição realmente de água para ser utilizada na irrigação. Como as hortaliças, de modo geral, é, é, são espécies vegetais que necessitam de muita água é, para serem cultivadas, é, esse é um cenário limitante muito importante ah, e que tem sido buscado a resolução é, por meio de uso né, de sistemas mais eficientes de irrigação, por meio de uso de cultivares que exigem é, menos água... É, por meio também é, de um reuso é, de águas esdoárias, como esgoto tratado, como água de chuva, enfim. É, várias técnicas têm sido buscadas no sentido é, de melhorar é, essa, essa questão. E quais são as saídas possíveis para resolver esses problemas hídricos e também de solo? Com relação à qualidade do solo, o que tem sido preconizado atualmente é a utilização de sistemas que promovam um efetivo acúmulo de matéria orgânica no solo e que promovam também o aumento da biodiversidade do solo como estratégia para a melhoria da qualidade química, da qualidade física e da qualidade microbiológica do solo e, consequentemente, combatendo é, problemas como a ocorrência de doenças, mas não apenas. Né? A melhoria da qualidade física do solo também permite uma melhoria, por exemplo, da infiltração de água no solo, é, redução da, da ocorrência de erosão. Né? Então, é, sistemas como o sistema orgânico, é, o sistema de plantio direto, que promove é, uma efetiva rotação de culturas, e também né, a manutenção de uma cobertura adequada do solo, é, sistemas é, integrados né, é, como sistemas agroflorestais, por exemplo, é, são sistemas que, que apresentam uma boa capacidade de promover uma maior resiliência da, do solo é, com relação aos impactos negativos é, que os cultivos agrícolas, é, é, que um uso intensivo né, é, do solo pode, de certa forma, é, promover. É, além disso, esses sistemas também são capazes de melhorar é, a, a disponibilidade de, de água no solo, consequentemente, é, levar a uma menor exigência é, de água para irrigação. Agora, pesquisadora, a produção de hortaliças, ela tem conseguido atender esta demanda? Bom, na verdade, temos procurado aumentar a demanda. Né? A, a produção de hortaliças, ela, a depender da localidade, realmente existe um problema é, é, de abastecimento, mas esse não é um problema generalizado, é um problema local, é, em algumas áreas específicas, em alguns locais específicos se tem esse problema é, mas de modo geral a produção brasileira de hortaliças ela é, é capaz de atender a, a demanda né, que hoje existe na verdade nós temos uma baixa demanda de, é, por hortaliças no Brasil é, um baixo consumo per capita de hortaliças quando comparado a, a, ao consumo né, é, per capita é, é, sugerido pela Organização Mundial de Saúde, de saúde por exemplo, é, para que se tenha uma vida saudável, ou mesmo quando se compara a outros países é, que, que apresentam o consumo de hortaliças é, de maneira mais efetivo como estratégia para a busca de uma saudabilidade por parte é, da população, o consumo de hortaliças no Brasil é pequeno. Uh, o que tem se buscado hoje e, e, e o que a cadeia tem trabalhado de maneira mais efetiva é realmente aumentar essa demanda, né? aumentar a conscientização da população é, para a importância de se consumir hortaliças no dia a dia e a partir dessa, desse aumento de conscientização e de um aumento de consumo, é, buscasse também um aumento da produção para atendimento a, a esse novo cenário, né? é, onde as hortaliças fariam parte mais efetivamente é, do, do cardápio do brasileiro. Nós estamos conversando com o pesquisador da Embrapa, Carlos Eduardo Pacheco. Agora, como majoritariamente a produção de hortaliças ela é voltada para a agricultura familiar, muitos pequenos agricultores estão encontrando dificuldades financeiras. Quais são as alternativas viáveis para atenuar estes impactos no campo? Eu entendo que... Uh... Trabalhar de forma sustentável seja uh, uma das estratégias mais inteligentes para se si, eh, aumentar a, a, a capacidade de financiamento eh, de pequenos produtores. Então, uh, quando se fala em trabalhar de maneira sustentável, se fala eh, em trabalhar com um equilíbrio muito claramente delimitado é, entre os impactos econômicos que uma determinada atividade é, promove, os impactos sociais, com, promovendo, por exemplo, emprego digno com qualidade é, e também é, uma sustentabilidade ambiental é, enraizada ali é, no sistema de produção. A manutenção da qualidade ambiental em áreas de produção ela é especialmente é importante para os pequenos é, é, e médios produtores ah, que têm menor capacidade de investimento e consequentemente menor capacidade é, de suprir, por exemplo, é, perdas é, de fertilidade do solo por meio do uso é, de insumos químicos em excesso. Ah, além disso, um aumento da sustentabilidade é, em todas as suas esferas por parte é, de pequenos e médios produtores, facilita também a, a, a obtenção de linhas de financiamento diferenciadas, além de é, pro, a, acabar levando a uma promoção é, de agregação de valor realmente ao produto, é, oriundo daquela, daquela determinada propriedade. Este, então, pesquisador de hortaliças da Embrapa, Carlos Eduardo Pacheco. Agora, vamos saber como fica o tempo, manhã de quinta-feira. E a previsão completa com Gabriel Luan Rodrigues, direto do Agrotempo. Bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Na quinta-feira, o corredor de umidade continua atuando na Bahia, ainda com potencial de chuva forte no leste do estado. E a umidade na costa do sul e sudeste diminui. Na sexta-feira, o corredor de umidade perde força, mas ainda favorece a condição para chuvas fortes no norte da Bahia. Além disso, um novo sistema de baixa pressão surge no Paraguai e ele pode provocar alguns temporais no oeste do estado do Mato Grosso do Sul. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br agrotempo. Volto contigo, Lucas. Obrigado pela participação aqui dentro do AgroLink News. Agora vamos falar um pouco sobre o pescado. O Ministério da Agricultura anunciou a abertura de vagas remanescentes para a pesca da tainha. Mais detalhes na reportagem de Sérgio Pastor. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a lista das embarcações de pescas credenciadas para a captura da tainha, na temporada 2021, os interessados terão cinco dias corridos, contados a partir do dia 19 de abril de 2021, para inscrição. As embarcações podem realizar a pesca por meio das modalidades cerco traineira e de anilhado. Foram disponibilizadas quatro vagas remanescentes para a modalidade de pesca de cerco traineira e dez vagas para o Imale anilhado. Para concorrer às vagas remanescentes, os interessados deverão atender todos os critérios estabelecidos na portaria SAP Mapa nº 113 de 2021 e no edital de convocações SAP barra Mapa nº 2 de 2020. As inscrições para as vagas remanescentes podem ser feitas pela internet. Para saber os links e os documentos necessários, acesse o site do Ministério da Agricultura. Todos os documentos deverão ser digitalizados em formato PDF, em documento único para cada item, com tamanho máximo de 5 megabytes. De Brasília a Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Agora vamos atualizar. Os indicadores econômicos, hoje destaque para o arroz, a saca de 60 quilos do grão está sendo negociada a R$ 86,45 em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Em Pelotas, no Sul Gaúcho, R$ 89,95. Em Turvo, Santa Catarina, R$ 84,95. E o arroz, no estado do Paraná, sendo negociado em Paranavaí, a R$ 87,98. Com estas informações, nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!